No episódio anterior, percebe o estrago, filho? No véio é isso. A carenagem moeu, tudo, quebrou muito essa carenagem aqui. Ó, então isso aqui não se aproveita nada. Os ele bateu aqui, e empurrou um pouco essa parte aqui para dentro. Ó. O bagulho vai endoidar. Só pra você saber uma coisa, Thiago, desde 2014, 2015, inclusive quando a gente correu no Moto meu GP na equipezinha Mal -Val, Max, lembra? Sim. Ele que fazer um suporte PSYOLA aqui E pra você... Antes ainda, né? Antes, não, antes, antes de... isso já vem, não, mas assim... Quando a gente começou a fazer um... Fez a parceria firme... E aí foi foi, foi quando a gente começou a correr É, aí foi isso aí E tá aqui até hoje, você vê que é uma empresa boa, né filho? É. Paga bem, funcionário, ganha Sim. bem Né? Tá fumando Ganha bem Caraca, Ó <risos> oh, filho, tô comprando aqui na K10 Porque sei que eu tô com a K10 Kawasaki e tudo original, luxo, então o mais importante é que eu vou pagar meu cartão passando aqui inclusive. isso é muito importante também deixar registrado. estrada Ninguém morreu, ninguém ficou sem a moto, ninguém. O é... que mais? Hospitalizado? Então, é. mas não... Ah, não, mas não é depido sair não, beleza, tá? Então é isso aí. Então eu não alimento o que você sabe que é errado fazer, tá bom filho? Isso é muito importante que você tenha na mente. Por quê? A próxima pode ser a sua. E aí é muito ruim isso. Aí, que Boa. Você quer dar é da balanças, né? Ó, é. liga e desliga zero. Genuine Parts. Tá bom. Eu não quero filmar seu rosto, tá? Por quê? Porque a galera quer ficar, tipo, saber quem é você. Cadê o Unicórnio, cara? Cadê o Unicórnio, cara? Cadê o Unicórnio? Cadê o Unicórnio, velho? Não parece que tá comprando uma camada. Não, velho. Acho que eu não sei o que é. Não quero minha vida, porque eu tenho lá, é tá, tá o planeta aí, eu quero ajudar. Não vejo a hora que a tudo é pra... Feito? nota não Se tá você acha que dá que vamos ver quem É o g Não, beleza. Tá bom, tá bom, já filmou muita coisa. Beleza. Tá ótimo, pode vir. Obrigado, Edilha. É. Ó, o certificado é tudo meu. Na época que eu cheguei, conheci ele, ele tinha só cabelo pra cima. Aí agora, tá tão mais velha, é ele tá tipo meio John Wick, né? É, é, né? é Tipo for metade desse cara aí pra mim. Tá bom, tá a arma, arma, né? Só falta a barba. A barba cagueta que você é velho, então, mano. Então, mas é melhor ser o John Wick do que o Robocop, <risos> mano. Caralho. É mesmo, você tá tudo já Murphy, cara. Mas rapaz, a missão continua. Agora é hora do amorcedor traseiro, fazer uma revisão luxo, três anos e meio de grifo, é, ia completar, eu ia fazer no meio do ano, só que aí eu deixei pra fazer no fim do ano, agora mais do que nunca, né? Aliás, obrigado a todo mundo que me ajudou na rifa lá no Instagram, eu esqueci de falar aqui, ano tá total, eu fiz uma rifa da Anastácia, tá? tô deixando o link aqui e tal, é, já deve estar tá poucos números ainda bem, é, faz acho que uns sete dias que tá no ar aí. Então, filho, segue lá no Instagram que é mais fácil pra mim. Porque às vezes eu esqueço, tá ligado? Eu vou gravando aqui, você tá ligado? É no, no Hard Decore. Então, assim, tem a rifa aí, tio Guedinha. E agora eu vou mostrar pra vocês a revisão. Misturando tudo e mais um pouco. Tem bastante coisa. Murph! Você vem comigo. Vivo ou morto. Essa é uma das frases dele. Lindo! Olha, olha pra cá, é o seguinte, ó. Tomateiro. Quem não lembra, vou fazer um. Efeito borboleta aqui. Amortecedor de direção. A gente fez junto. Tio Vocês não estão lembrando ainda? Tá aqui embaixo o vídeo. Entra aqui embaixo, vocês vão lembrar. E agora eu trouxe outra missão para ele. Aqui, ó. Esta criança aqui. Três anos e meio de uso, certo? Se você me perguntar quantas corridas, eu não vou saber te falar, mas você tem que colocar também, às vezes, aí um track day no meio. 10 um, track é, day. É, tem essa aí também. E aí, cara. O que, que você acha de tempo de revisão desse, desse amortecedor? Porque eu dei uma apresentada, só que pô, eu, não, eu não tenho o conhecimento de causa. Então, assim, eu falei que o original, às vezes a galera deixa um pouco mais tempo do que um... Bastante tempo. É, um muita desse gente, aqui muita e tal. a gente não sabe que o original tem que fazer revisão. Então. Muita gente. Muita gente. Um, por exemplo, um, um, a, gente, a galera trabalha mais o dianteiro, mas vamos supor, traseiro, um original. Quanto também, tempo? Tem, também tem você coisa. acha que o quê? Uns dois anos de uso? Ah, uns dois anos já... Já é legal fazer, é, né? Se o cara usa para track day, até antes. Até antes. Uma pra, pra, pra oficina que, que fizer o serviço, fazer um sag da, da moto, sim, sim. deixar calibrado o cara conseguir andar, né? E outro, o desgaste é maior também, né? Porque é bem mais grifinho. Sim, sim. Então, Aquece, né? Sim. O, o amortecedor, é quando você para a moto no, no, no box que, e você pega um, um pirômetro para ver a temperatura... O amortecedor tá mais de 80 graus. Caraca. Embora a gente use um óleo Não, pera bestial... é que é verdade, que eu não consigo vezes, nem rolar um retorno quando eu quero chegar da. da, gente, da... Caraca, você aqui é. é é verdade. Por quê? Porque ele tem atrito, né? Ele Sim. tem todo o atrito, o óleo ele tem que passar pelas válvulas. Depois a gente vai falar disso daí. Tá. Mas o óleo, quando ele é empurrado, ele passa pelas válvulas, compressão e retorno. Perfeito. Então ele tem o atrito, o óleo, tem a dificuldade de passar entre as lâminas, que a gente chama de shimps. É... Então ele aquece. Tudo que tem atrito, aquece, não tem jeito. Não tem jeito, né? Só pra você ter uma ideia, Durvalino, um amortecedor em regime extremo, a Onins, ela pede pra ser efetuada a revisão a cada 44 horas de uso. Puta merda, tá? Entendi. Só que é, é, é lógico, porque você fala, puta, 44 horas de uso é muito rápido. Não é. Se você pega lá, você faz um treino, dá 20 minutos. Sim, corrida é 20, 20 minutos. 20 minutos é. É, às vezes, puta, você sai com 15 minutos, ou você entra e tal. Então, o certo era ter um olímetro na moto, Boa. uma moto de corrida, né? Sim. E dali, é... se ela está funcionando, teoricamente ela está indo para a pista. Então, dali você sabe... Já teria uma, uma ideia do que está acontecendo. Uma ideia do que está acontecendo. Evalino, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual é o setup que você tava. Tá. Correto? Correto. Então, vamos primeira coisa, vamos ver quantos... Quantos meia. milímetros de, de pré-carga você tinha? Meia volta. Meia volta. Vamos ver, vamos ver se é isso aí mesmo? Acertei? Meia. Uma. Ainda tá, tá com pré-carga. Um, meia. Duas. Duas. Duas. Então, já, já errou. Já errei. Tá. Tranquilo. Tá? Claro. Outra coisa. Foi Acertei. isso então, velho. Ah, Ah, caralho. <risos> Outra coisa. É. Compressão e retorno, você lembra como tinha? Eu tenho anotado aqui, acho Quer é que eu vejo? Não, mas eu vou ter não, que ser do, do, do can Mas calma Eu acho que tinha é, 15, 16, alguma coisa assim Bom, Então vamos começar vamos a contar compressão Compressão 16 na compressão Vai, caraca ah, eu tô abrindo aqui só para a válvula ficar verde. Fica tranquilo 18 no retorno. Tá vendo? Então foi isso que me deu botão mate Ah, o 18 no retorno? E o 1,5 um a mais. <risos> foi isso, entendeu? <risos> mas foi eu, isso. Não, mas é que... Não, mas, eu, mas aí calma, eu, eu anoto na folha porque... Não, não, é que aqui, aqui é... é entendeu? Uma... Nós estamos tirando um sarro aqui, mas Sim. é... Né? <risos> mas vamos lá. Então, é por isso que a gente não consegue soltar em casa, tá vendo? Porque essa máquina já faz a pressão, não é isso? É, isso daí... Você imagina que essa mola aqui é uma mola... De 95 metros por e metros por centímetro Então ela é 95 e cinco quilos Nove e meio por centímetro Então é meio duro Sei Você viu que eu medi ela antes? Vi Vou medir ela depois Ela tava com 150 e ela tá com 160 Então ela tá certa, ela tá com 10 milímetros de pré-carga inicial Tá bom então Hum, tá, tá desculpado Você comprou uma outra máquina? Essa aí? Essa chave? Não faz barulho 5 bar PSI ou um é. bar. Quando você coloca essa ferramenta Ela perde um bar Então ela tava com a pressão Correta pô, Bom então, luxo ou seja, não foi pela pressão. Não foi, não foi isso aí, né? Não, não foi. foi, não foi. Olha aí, filhos. Esse a gente tá vendo junto em primeira mão agora, hein? Vai. Ó, é, Ó é. até a graxinha tá bonita, hein? Tem muita gente que não sabe nem o que é. Caraca, então. né? Você viu, não tem óleo. Então, impressionante, né? Mas é porque aqui é gás, não é? É porque aqui vai o gás. Então, pô. Aí também. É muita. Aí... aí. Mas sim. tem muitos amortecedores que o óleo e o gás vão junto. O da própria ADV é assim? Ou da escultorzinha que tem um. Sim. Entendeu? Tudo bem. Não é uma. Mas a gente não tá é, falando. O é, é que, que a gente tá falando aqui? De óleo. Ah, tá, desculpa. Quanto tá um amortecedorzinho desse hoje? Ah, uns. 12, 10, 12 pautas. Depende do dólar. Caraca. Tá vendo aqui, ó? É. Aqui é uma. É um, um guarda-pó. Tá. E aí depois tem a parte da vedação. Pra tudo tem uma ferramenta especial, não tem. Não existe gambiarra no negócio. Entendeu? Tá. Pra tudo existe uma, uma ferramenta. Putz, esse aqui, então esse aqui também é o de É, também é um tudo. Entendi. Ah, dá pra fazer em casa, então? Dá, dá. <risos> dá, dá, né? Dá. Pode, dá, pode tentar, coloca o link aí na, na descrição <risos> da oficina. Tá. Que, que aí depois ele me chama. <risos> aí pode trazer. Tá. Fica um pouco mais caro depois. Mas dá pra fazer em casa, então? Dá, dá. Tá bom, não, beleza. É. Ó, o ringue tá bom ainda, hein? Luxuoso, hein, Tomateiro? ó? Oh. Se fosse uma olhão de bar não vinha até a boca de óleo, mas, mas como é uma olhão se original... Dá uma olhada aqui, ó. Vai. tá vendo o óleo? Calma, deixa eu fazer um negócio aqui antes, vai, tô vendo. A espuma? Muita. Significa que... Tá cansado. Já tá cansado, por isso que eu falei... Tem que fazer revisão do amortecedor. Não, não que seja só o ônibus, o amortecedor original. O cara faz track day, o cara oh, tem que fazer revisão. E é o seguinte, isso aqui tá parado desde o. Do... É, é que Então, por é exemplo, que, vamos supor, poderia até... Ter... Tipo, manipulou ele agora também, mas. É, mas mesmo assim, ele, velho. quando ele começa a espumar é porque a característica dele tá perdendo. Quer ver? Vamos tirar ele daqui. Sabri de cachorro total. Eu vou. Vamos ver. Aqui, ó. Cor do óleo, vou jogar aqui do lado. Vai. Tá vendo? Uhum. Cansada é. na vida que levou. O óleo Onis Mas até que não tá com cheiro de, de, de, de bode velho, né? Olha a cor do óleo Onis Aí sim. Tá. Beleza, tá bom. Entendeu? Não, tranquilo. Esse daqui é um óleo Onis também. Tá. Porém, não, esse aí não... ele já perdeu as características dele. Ele tá. Já, tá, já tá usado. Né? Tá. Então, tá aí. Eu tirei essa pecinha daqui. Depois eu explico pra você o que, que é. Tá. Na verdade eu vou explicar agora. É um Perdeu. pistão que você viu, né? Você filmou Filmei ele aqui. Aí dentro, sim. Ele é o pistão que divide o gás do óleo. Né? Perfeito. Eu já soltei aqui as válvulas. Essa daqui é a válvula de retorno. Tá? Certo. E aqui é a válvula de compressão. Tá bom? Perfeito. É, junto com elas, a gente tem duas molas. Tá? Tá. Que elas vão aqui. E acabou. Quando você compra lá o, o amortecedor, na especificação dele vem falando que ele é Twin Tube. Por que Twin Tube? Esse aqui é o pistão que manda o óleo de um lado para o outro que passa pelas válvulas de compressão e retorno. Perfeito. Ele trabalha aqui. Ó. Então quando retorna o óleo, o óleo vem por aqui, passa por fora e passa por essa parte de fora que está aqui. Entendeu? Ah, entendi. Então o que E que aí, acontece? esse é o retorno. Diferente, retornou ou compressão? Tá. Diferente de um amortecedor original, hum. o amortecedor original, esse pistão vai direto nesta carcaça. Ah. Aí não tem tanta dissipação do calor. Entendi. Por isso que o amortecedor original, depois de 9, 10 voltas, dependendo da temperatura da, do, do ambiente começa ele, a fadigar bem mais da cavitação. Tá. E aí que que a gente faz? Quando a gente faz a revisão nele a gente troca o óleo, coloca um óleo de boa, de, de ótima qualidade, um óleo sintético. E aí é, é, exime o problema? Não. não. Mas você garante um pouquinho? Prolonga um pouco mais a, a vida de trabalho dele igual. E eu sempre falei para os caras colocar óleo sintético, óleo sintético no serdor. Agora tá mais do que. É, não tem nem o que falar. É, não. Agora já tá mais do que explicado o é, porquê, né? E aqui é basicamente isso aí. Tá. Vou lavar as peças, banho tomado, cheirosinho. Aí sim. Fica até mais fácil de ver as peças, né? É batente, né? Ó, oh, até final... marrom de novo. <risos> Quando ela dá o final de curso, é ela que segura a onda, né? Pra não bater alumínio com alumínio. Top. Tod toda moto tem, todo carro tem. Então é a mesma coisa, mesmo é. fundamento, né? É... Isso aqui é algo que ninguém faz, tá? Hum. É fazer essa esse tipo de limpeza, né, quando quando desmonta uhum. e o reaperto das peças. Tá. Porque essa aqui é uma é uma power lock mas a gente tem que ver se ela tá apertada. Entendi. Tá? Na especificação dela. E essa peça aqui que vocês já mexeram bastante, porque tá vendo aqui, ó? Bastante parte da revisão é isso aqui também. A gente tem que fazer um reaperto nessa peça aqui, ó. Só que primeiro a gente solta ela porque não existe aperto em cima do aperto. Então pra você apertar ela, primeiro você solta. Perfeito. depois você apertar. Que aí você pega um torquímetro. Perfeito. Tá? Craftsman? Eu... É. <risos> Craftsman. Eu uso digital, mas existe de estalo, tem de vários tipos, tá? Tá. Você não, divide, perfeito. você não divide em quatro pedaços, e fica no quarto, tipo, as contas ó, loucas. Ó, ó. tá. Entendeu ou não? Então, essa parte aqui tá, tá zerada, essa parte aqui na hora de lavar a gente já viu que tá todo mundo legal. Sim. Tá? É, a única parte desse amortecedor que tem contato ou hum. atrito é essa parte aqui amarela, aqui dentro. Tá. tá? Mesmo assim o atrito dele é nesse o que ele vai com... Um graxa e um pouco de óleo, porque ele separa o óleo do, do gás. E essa bucha de teflon. Top. Que você sabe que se não gruda o ovo... Gruda a galinha. Não vai, não vai danificar a peça. Certo. Tá? E também ela, a gente, na hora de montar, a gente tem que besuntar ele com, com, com graxa. Tá? Outra, outra peça que a gente tem que olhar é essa aqui, ó. Quando a gente falou lá de, do, do, do amortecedor ser twin tube, hum. né? Essa aqui é a única peça que teria um desgaste, né? É, Aonde? Se você olhar aqui, acho que dá pra ver, ó. Dá assim. Pra tá. dentro você vai ver que tem tá marcado. Uhum. Mas não é que tá estragado, tá marcado porque ele movimenta, tem, tem um atrito dessa peça aqui. Certo. Entendeu? Entendi. É bem fácil assim. Agora então vamos começar a montar. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Isso daí é tá. normal. Eu quero pegar e abrir uma válvula pra você ver. Tá. Como que funciona. Eu vou te explicar como funciona. E aí... só que é coisa que ninguém... Ninguém faz por você. Ninguém faz por você. Na verdade, o que, que acontece? Isso aqui é algo que ninguém tem o conhecimento, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Pode desmontar em casa, tá, pessoal? É super fácil de montar. Lembra quando eu falei que o óleo, ele passa e tem uma resistência nas lâminas que a gente chama de shim? Isso aqui é um shim. É uma é uma lâmina de aço mesmo. Tem vários tamanhos e, e, e espessura. Certo. Tá? É, com a combinação dessas aqui que você faz uma compressão, um retorno mais duro ou mais mole. Boa. Tá? É, no caso, esse aqui a gente tá mexendo no retorno, tá vendo? Tem até o R aqui. Rebound, malandro. Rebound. É. Tá? É... tá vendo aqui, ó, como que ele Quando você a grosso modo, tá? Tá vendo que tem esse furinho aqui, ó? Sim. Quando ele vai acionar, a lâmina faz isso aqui, ó, ela fleta desta forma. Hum. Tá? Entendi. Bem fácil, né? E na hora de voltar, ela volta por essa outra lâmina aqui. Certo. Tá? Porque ela, ela caiu. Hum, não tá, aí, deixa eu puxar ela aqui. Não quer sair, ela tá de bom, bom, Não, né? ela tá meio revoltada. Entendeu? Entendi. Então é bem fácil, te, existem é, centenas de, de setup que você pode fazer. Não é que a sua moto nasceu, vou te dar um exemplo aqui, r é, R7. É, retorno 7, o rebound 7. tá? tá? É, que essa válvula, essa genética que o, o pessoal fala, é, ela é específica para essa moto. Entendi. Ah, é, eu quero, eu quero um amortecedor específico para chuva. Uhum. Então, um amortecedor específico para chuva, ele vai precisar de um é, no primeiro momento de ação dele da compressão mais mole. Uhum do que um amortecedor para chuva, pra, do que um amortecedor para seco, entendeu? E aí a gente vem aqui, a gente vai num programa, não é feito nada na orelhada, né? Tipo, ah, vou colocar uma lâmina um pouco mais grossa ou mais fina, não. Existe um programa é, da Onlis que você escolhe o setup que você quer e a Onlis já te dá qual é o resultado final, Entendi. entendeu? Então eu não preciso ficar no achismo. Sim. É porque o negócio do achismo é, Não, você é, é louco entendeu? Tem, tem muita gente que pega aqui e fala ah, não, vou, Calma aí, eu vou criar uma é, um retorno De, de alta, alta velocidade Ele pega uma lâmina e coloca no meio E aí ele cria um retorno de alta pe, pe, Periculosidade e... É isso aí é, é é, era, era isso que eu ia falar entendeu? Então é, eu tenho algumas caixinhas De, de lâminas Porque uhum. eu tenho o setup pra todas as motos Entendi, entendeu? entendi Uhum. não tem marca nenhuma tá Luxo. quando ele começa a ficar muito velho a gente até substitui isso daqui porque isso daqui não custa nada né? tá. é, ela marca de tanto que ela vai batendo né sim por causa da do, do serviço dela mesmo né? sim Ela toda montada assim né aquela pode molinha fazer em casa. aquela molinha pode está de boa aquela molinha vai aqui ó tá vendo justamente para segurar essa esse shim né que é do, do do retorno do óleo que ele passa por essa parte externa Yeah. no, Você que não conhece, isso aqui é uma maquininha da Ones, tá que ela faz a. Ela tira, faz um vácuo absoluto no, no, no amortecedor. Perfeito. Né? Depois que a gente montou ele aqui, né? Certo. E depois ela coloca o óleo. Entendi. Sem sobrar a bolha de ar. Toma. Então vamos começar a trabalhar. Vai trabalhar aqui dentro, bolinha? Demora um pouquinho. Mas logo logo ela faz um... Toma. Ó, vai. Agora aqui. Cê é louco. Finalizade? Finalizou. Aperte o Enter pra desconectar. Acabou. Cara, o tesão é. que você tava me falando é que essa máquina, se tivesse qualquer erro na peça... É isso, qualquer... Ela acusa. Ela acusa... Vai, está vazando. Ela vai acusar. Entendeu? Entendi. Aí, o que, que acontece? Nós fizemos... o. Nós passamos na máquina, certo? Perfeito. Conectar aqui a ferramenta. Aqui todas as ferramentas são da ONIS. Entendeu? Tá. Então, tipo... Não tem... Gambi. Não tem gambi, não, não, não dá para ter gambi. Não tem gambi tipo do X-Men. É. Agora o que que acontece? A gente hum. tem que fazer esse processo para ter a certeza que não ficou nenhum ar aqui. Tá. Então, provavelmente vai sair uma bolinha de ar por causa dessa conexão que eu conectei aqui agora. Tá. tá? Ó, saiu, beleza. Ó, só que agora hum. já parou. Deixa eu ver. Pega assim, ó. Tá vendo? Você tá. vai ver que eu tô empurrando esse, esse êmbolo aqui, ó. Tá. E o óleo tá subindo lá, tá vendo? Beleza. E aí você é completar de novo? Porque acabou o óleo lá. Aham. Então, né? uh -huh. <risos> <risos> aí agora, ó, vou puxar. Tá vendo? Ah, tá, beleza. Agora eu vou empurrar novamente. Ou seja, não tem ar nenhum. Nada. Tá? Agora Exato. eu vou eu vou tirar esse óleo que tá aqui, porque eu vou ter que empurrar mais, porque tem uma medida. Desse êmbolo. Ah, entendi. Molau e já era. É. Molau e já era. Fizemos a revisão, colocamos óleo, voltamos o nitrogênio. Tá tudo aqui, ó, bonitão. Agora. Certo? Luxo. Agora eu vou te mostrar um negócio que ninguém na teoria, na, na prática viu. Vou fechar a compressão. Tá. Caralho. Tá. Beleza? Beleza. Vou abrir a compressão. Que loucura. Coloca aqui perto. Escuta o.. Vê se consegue pegar o barulho que faz do óleo passando nas lâminas que eu te mostrei. Vamos ver. Vai, você não escuta. Entendeu? Vou fechar o retorno. Olha! Não volta, né, velho? Agora eu vou começar a soltar. Malandro. Entendeu? Luxo. Animal. Bom, dá pra ver que tá perfeito, né? <risos> dá <risos> pra ver que tá perfeito, né? Caraca. Você lembra quanto tinha? 18, 16 compressão, 18 retorno. Melhor <risos> é quando eu chego aqui perto. Ainda faz mais... não... <risos> Borracheiro, né? Puta... Como eu vi que você mexeu aqui no tamanho do amortecedor, porque você, a gente viu aqui que o... o... Até você falou, né, que você mexeu no tamanho do amortecedor. Sim. O que, que a gente faz? A gente tem que medir o amortecedor. Aí a gente vai medir com uma treina? Não. Eu me escutei. Não, mas é... <risos> Você é médico a treina porque você é um... Não tem essa ferramenta. Não tem a ferramenta, você é um heres mortal. Não é? Você não é culpado disso, velho. Então tá aqui a ferramenta. Hoje o seu amortecedor está com... Não posso falar. Beleza. Senão o pessoal vai saber... Exato. O tamanho que você usa de amortecedor. E não pode. Mas e depois assim... eu fala. Não, demorou. Outra coisa, Tomateiro. E é normal, às vezes... Eu... Você... É até legal esse ponto, porque você pega... Às vezes o cara faz assim... Bom, mas eu vou... quero igual ao do Durva. Mas eu tenho um setup, você tem outro setup? e Cada assim. Cada um, é, é, isso daqui é igual um... Digital do dedo. Digital do dedo, ou aquele terno que é feito para você sobre medida. Então esse setup que a gente até falou aqui os números que estão aqui... É... Não significa que botar na casa dele e vai funcionar para ele? Não vai funcionar. Exato. Porque o Durval ele usa uma pressão de pneu X, é, X ele inclina Y, ele acelera, acelera Z, então, você tem um peso diferente do outro. Então, é, cada um vai ter um setup diferente. Uxo. Como que eu vou saber qual é esse setup seu? Só... Andando, e anotando e, e é, vendo que como que você sabe. você tem que fazer? Tem que colocar o, o setup base, todo o amortecedor, tudo tem um setup base. Qual é o setup base? Tem lá na especificação do amortecedor. A é gente tem esse banco de dados. Então, você coloca esse setup base... E aí depois faz o SAG, vê se a mola está realmente pronta para você, que ela vai te dar sustentação. Dali você começa a andar. Aí o seu técnico, o preparador, ele vai ter que é, abrir compressão, fechar retorno e... Conforme feedback tudo. e conforme vai acontecendo. Exato. Perfeito, perfeito. Bom, filhos, é isso. Revisa do amortecedor feito. Luxo total. Tomateiro, obrigado mais uma vez, viu? Amortecedor aqui, o Menino é diferenciado. <risos> e é isso aí, filhos. O contato dele tá aqui embaixo, tá? É, chama lá. E, claro, aqui no caso o Oris, mas o original ele também faz, né? Qualquer amortecedor aí, pode entrar em contato com ele. o de direção, que nem vocês lembram. É, é nozes total. Até essa aqui é de direção, né? Eu lembro que esse aqui deve ser original. Lembra, porque... lembra que é original, porque daí vaza, porque se o cara fechar tudo não deixa explodir lá dentro, não é isso aí? Você Toma. Tem área boa. É isso aí. Valeu, Tomate, obrigado. Irmão. Quer mandar um beijinho para alguém no final? Alguma coisa? <risos> quero mandar Só? um beijo para você. <risos> obrigado, obrigado, valeu. No <risos> próximo episódio. Surgiu uma oportunidade Exatamente exatamente 1 h 8 daqui, 43km. Pode ser que dê muito bom, pode ser que seja ruim. Eu quero acreditar que vai dar bom. Vamos até lá.